aí é que você pode fazer assim ó tá vendo aí de novo dó aí agora vai pro ré né ó A, do, viu se si. aí os se as faz tá ó. tá ó. bem devagarzinho para você pegar né nem tem isso na música tá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 Si com Ré sustenido, tá? Você pode fazer aqui, ó, beleza? Faz aqui: Para. Cai no Mi menor. É só no começo da música que tem isso aqui, tá? Então vamos lá. Ó. E ao e Dó, Ré, Rá Fá. Si menor.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 lugar. Então, Mi menor. Tá, tá, tá. Si menor, tá vendo? Tá, tá, tá. Dó. Tá. Se ativa lo Sobrenatural. Ré. É horrível well. Vamos continuar. Repete, tá? Se sente Tu glória em este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 Fácil, Dó e a se manifestará, beleza? Fez, tá? Você vai fazer de novo aquela parte, né? Se sente, se sente tu glória neste lugar. Se sente tu glória neste lugar, algo grande vai passar, se tiver um beleza? Aí, vai, vai voltar, né? tá.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 Então, eu vou te contar os tempos, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, tá vendo? Então, olha a mudança do do Dó para Si, tá, ó, 4 aqui, 4 neste acordo, 4 no Mi menor. 4 no Ré. 4 no Dó. Repete o Dó mais dois tempos. 1, um, 2, e no 3, 4 você faz Si menor. 3, 4. Ok? Pra entrar na próxima parte, tá? A próxima parte é Mi menor, como eu falei, né? Se ele adoras, ele se manifestará. É o Mi menor, né? Depois o Ré. Se ele lhamas, ele se manifestará, Dó.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 depois você um monte de vezes, né? É, e ao se manifestará Girei se manifestará se manifestará Se manifestará Ok Bem facinho para depois terminar, né? É, e ao